pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quando você está muito preocupado com as coisas na sua vida, que caminho seguir, que eu não sigo, está indeciso, não sabe se vai dar lucro, se vai dar prejuízo, quando você está nesse redemoinho, né? com relação a pessoas, com a relação a seu amor, com relação aos filhos, não importa. Né? A todo momento nós somos bombardeados por coisas que às vezes são tristes, são ruins, não nos ajudam a ser felizes. E o homem foi feito, foi construído para ser feliz, só que ele tem que se trabalhar, né? ele tem que ser trabalhado, ele mesmo tem que trabalhar para encontrar isso. Então ele é quem vai semear o seu próprio futuro. Nós vamos escolher aquilo que a gente planta. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma maneira simples que eu adoto, e funciona. Tá? Não é uma técnica lá, da, sei lá, da... é até, né? Uma técnica de, de meditação, de relaxamento. Mas eu faço e pratico. E muitos dos meus alunos também fazem, e você também deve fazer. Então é, quando você estiver muito tenso, vá para a meditação. Vá para o relaxamento. Vai evitar que você use comprimidos, que você tenha que ir lá né, fazer, usar comprimidos controlados. Bem, o relaxamento vai trazer para você autoconfiança, vai te ajudar a conseguir fazer aquilo que você quer. Então, como é que é esse relaxamento? É bem simples. Né? Encontre um lugar confortável, feche seus olhos e comece a perceber na sua cabeça. Né? Sinta-se, sua cabeça está numa boa. Relaxa, sente os ombros, relaxa, sente os braços... E assim por diante, você vai relaxando mentalmente todo o seu corpo. E vai ficar nesse estado por alguns minutos. Eu faço 10 minutos todos os dias. Às vezes faço 20. Mas já fiz 30. Bom, não importa. Faça 10 minutos. É um trabalho, no começo, estafante, porque é difícil. A nossa mente quer viajar e quer parar onde já se viu. Então você vai ter que vencer a sua mente. Mas quando você começar a vencer a sua mente, fazer esse relaxamento, você vai enxergar as coisas de uma maneira natural. Você vai começar a encontrar caminhos para que a tua vida flua de uma maneira onde você vai se sentir uma pessoa realizadora, as coisas vão acontecer. Você vai se sentir uma pessoa amada. E vai se sentir uma pessoa importante, porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida de uma maneira tão impressionante que você vai dizer, nossa mãe, deveria ter começado a fazer isso antes. Se você gostou desse, gostou desse vídeo, dá aí um like, né, ou dislike, compartilha ele e se associa o nosso, né, nosso canal que tem outras informações muito boas aí para você. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Show de bola, vamos em frente. Vai para meditação ou para relaxamento. Garanto que vai começar a mudar a sua vida. Um grande abraço!